Fala pessoal! Chegamos na Speedway, é... o Nissan ficou pronto, a gente acabou de trazer ele de Cascavel, do Nano que fez a preparação do carro. É... Nós instalamos todo um, um agregado traseiro completo com diferencial, inclusive o próprio agregado, eixos, tudo, tudo é, reforçado para evitar as quebras que estava dando. O carro tinha muita torque e sempre acabava quebrando muito. Então era uma coisa que eu já sabia que tinha que comprar conseguir trazer tudo da SIC Então são equipamentos aí para mais de 1.200 cavalos E agora não é para quebrar né? Hoje a gente pegou um dia aqui na Speedway Para fazer de teste Vai ser um dia mais chato, assim a gente vai dar é, Várias passadas, tanto começar devagar Depois mais rápido, gradativo Para sentir o conjunto Uma para ver a dirigibilidade, porque o carro ficou outro Agora ele está 100% travado É meio estranho isso para a gente Porque eu tinha um, um diferencial bloqueado, mas não tanto. Ele é ao nível de ser um carro de arrancada. Não consigo manobrar ele. Então eu quero conhecer o conjunto novo para me adaptar a ele e principalmente ver a resistência, né? Andar, dar uma olhada, ver se precisa algum reato para evitar que algo que esteja talvez solto venha quebrado. Né? Então é isso. A gente vai passar o dia todo aí. Estou bem ansioso para ver o, o resultado e aí vamos isso. Vamos para pista e ver o que que rola. primeiras voltas só tô aquecendo e vendo como é que tá o conjunto de cara eu já vi que o carro tá um canhão, tá muito mais forte que era antes, tá gostoso e aí tô vendo alguns ajustes, o freio de mão não está funcionando e tô mais readaptando o lado esquerdo, tô muito tempo sem andar com o Silvio né? então tô aproveitando para pegar já essa adaptação nova e esperando um pouquinho mais, vou dar mais algumas voltas é, meio que drift sem drift, para ir entendendo melhor o conjunto para parar, dar uma olhada geral e continuar, meio que o dia vai ser nessa, nessa pegada. Inclusive eu quero ver a full tech. que a gente botou três cortes agora, aí depois a gente tem que parar para ver em qual que tá. porque aqui eu não sei se está no conservador ou se está no giro alto, para não abusar muito enquanto atua, no caso, né, a gente já fez para a ah, dia de treino ou numa competição, usa determinado corte, se precisar, aumenta um pouquinho que aí força mais o motor, né. Então, a gente fez três é, ajustes de motor, um com é, 6.000, que é o mediano, um com 6.400 e um outro com 5.000 e pouco, que é um pouco mais fraco. É, por quê? Porque 6.000, é, o corte de giro, ele está ajustado por uma média de 350 cavalos, É o que eu acho ideal, 350, 380, não precisa mais que isso no drift, e também é, preserva muito o motor. Aí eu tenho ali o, o outro, que vai lá no limite, o motor vai para quase 500 cavalos. E acaba, eu, eu acho que não precisa tanto, porque eu acho que essa diferença de 80 cavalos fosse no grip, o cara realmente 10 cavalos faz diferença. Em linha reta, em curva, em retomada, tu perde um milésimo fácil. No drift, tu consegue tirar muito disso no braço, porque é diferente a tocada, né? então tem muita margem para te trabalhar o braço. E dessa forma eu não fico gastando com quebra de motor, de ir para pista e tudo mais. Por exemplo, agora a gente está fazendo um treino, eu vou botar no mais conservador possível. Vamos lá, as pastilhas de freio eram novas, elas esquentaram e até colaram no disco. Vou dar mais umas voltas para elas assentar melhor e daqui a pouco mais, mais voltas, mais voltas e drift. Né? <música> Que era meio que uma escânia, sabe? Vamos lá. 6 horas da tarde, praticamente é, vim hoje para dar uma, uma testada literalmente no Silva depois de ter instalado tanto esse, todo esse conjunto. E eu não tinha tantas expectativas no Carruma porque eu estava com medo de quebrar, acho que já é psicológico a merda vivia quebrando o eixo traseiro porque não tinha um eixo forjado. Aí e também tem uns gaps que eu sei na hora de montar que não estão forjados e eu gosto de estar tudo 100% forjado, porque daí não tem erro. E fui andando gradativo com o carro, mas é aquele negócio que eu falei antes. Cada volta eu tinha uma, mais vontade de acelerar e de andar com o carro, e de abusar um pouquinho mais. Um dia animal, andei pra caralho, curti o carro. É, tanto que pegamos aí um finalzinho sem testar nada, só pra poder brincar e se divertir um pouco. Acelerar mesmo sem dó, né? E aí é isso, curti pra caralho. É, agora o que que a gente tem? A gente tem vários ajustes que essa, esse primeiro teste era pra isso. Pra ver o que que o carro veio. Então o carro veio 90%, mas tem várias coisinhas que eu tenho que lapidar, freio de mão, freio de pé, ajustezinha de suspensão, tem várias coisas agora para fazer o acerto fino do carro, que eu nunca tinha chego. E no próximo treino, quer ver o quanto antes eu consigo vir, a gente começa isso, essa questão e a própria questão de relação, né? que eu comentei antes, que cada pista vai ter uma, uma, uma particularidade diferente e eu sou um cara que é muito perfeccionista, eu gosto de entender tudo que dá para fazer para escolher a melhor opção. Então agora eu já entendi literalmente o que que essa relação me fez, eu tenho mais três. Então tem que andar com todas elas cada um um dia para entender assim, ah, essa, a segunda acaba lá, essa segunda acaba aqui, essa eu tenho que botar a terceira lá. E aí eu anoto isso comigo, cada pista que eu vou eu digo, ó, instala essa relação, que ah, é show, quero mais fumaça, vamos instalar essa outra relação. Então pra entender o que eu tenho agora, porque o, a vantagem desse diferencial SIC é isso, engate rápido. Tira os parafusos, troca a relação, bota de volta, o pau pega de novo. Estou muito contente, obrigado ao Nano pela instalação novamente. Obrigado ao pessoal da SIC por ter mandado, lá da Drift HQ, por ter mandado o diferencial. E, e é isso. Espero que tenha cortado aí do, do dia e esperamos o próximo dia. Vamos lá.